Esse daí aí, vê isso aí, ó. Meu Deus. Tá vendo aí, esse? Olha, tem dente. Olha só o tamanho desse. Meu Deus, esse daí. Aí tu tá vendo ele ao vivo, ó. Tá vendo? Olha, olha tudo na liga. E olha só como esse daqui, né? É tuxa, né? Olha cada um. Olha lá que é o aré, Esse que Olha aqui, ó. Tem um destinho aqui, ó. Que são os Olha aqui, Qual é o nome desses peixes? Calar bandeira. Qual é o nome desses peixes? Gracias.